E vamos pro jogo, Caio. Bola em jogo, Thiagão. Vamos pros primeiros 45 minutos da partida. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai pro gol. Olha lá, é caixa. Gol. Defoe. Lamela. Fernandinho disputa pela bola no corpo. Hernanes. Bolazier. Lamela. Balotelli. Ventec, o marcador está procurando ele até agora. Lindo, lindo, lindo. Jesus Navas. Tomou a bola no ataque. Fernandinho. Ventec. Sem falta, o jogo segue. Roberto Firmino. Welbeck. Foi bem nela, ficou com a bola. Ventec. Fernandinho, a jogada pode ser boa, lamela, olha o gol, gol, para empatar o jogo. E olha, parece que com ele é sempre assim, mais jeito do que força. Esse tipo de finalização é característica dele mesmo, Thiagão, ele costuma colocar a bola aonde quer. Apareceu muito bem a defesa. Pentec. Foi quase. E a bola muda de dono. Fernandinho. Balotelli. Ninguém vai dar combate. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Balotelli! Passe lá para outro lado do campo para virar o jogo. Lampa Valeu o esforço para fazer o corte. Bola pela linha de fundo, escanteio. Ventec. Jesus Navas. Que perigo! Direto para o goleiro. Belíssimo corte no meio de campo. Palotelli. Roberto Firmino. Bolazier. Coleman. Bom corte ali no meio. Passou pelo marcador. Entrada limpa. Lamela. Roberto Firmino. Fernandinho. Lampard. Jesus Navas. Bolazier Vamos ficar de olho nesse ataque. Perderam a posse de bola. Roberto Firmino. Hum, que pena, que desperdício. Lamela. Default. Passe. Carrinho limpo. Preciso para ficar com ela. Bolazier. Lampard. Roberto Firmino. Default. Lamela. E lá vem o cruzamento. E o goleiro sai para ficar com a bola nesse cruzamento. Pentec. O primeiro tempo acabou. Pelo jeito o técnico não está feliz com a atuação do time Fez três substituições ao mesmo tempo El xarawi. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só para você saber Fernandinho A bola vai indo de pé em pé Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Passe precipitado por ali. Bolazier Vai pintando uma boa jogada por aqui. Faltou capricho, perderam a bola. Humilhou a marcação. Alberto. tentativa do gol, e que golaço de bicicleta, gol! Um golaço, e sabe de quem eu lembrei, Caio Ribeiro? Não. De você. Oh, que você, meu amigo. Vou te falar a verdade, eu fiz um gol de bicicleta em toda a minha carreira, Tiagão. foi pelo Santos. Mas claro, esse gol ninguém esquece, muito menos eu, né? Se a bola fosse um pouco mais alta, explodiria no travessão. Foi uma finalização milimétrica. El Xaraui. Perderam a bola. Roberto Firmino. Está difícil manter a posse de bola. Rosic. Bola pro gol. A bola carimbou o zagueiro. É escanteio. Subotic. Defesa segura do goleiro. Por muito pouco ele não perdeu equilíbrio ali. E o outro time pega a bola. Plastikovski. Bolazier. Falta marcada. Interceptação sensacional. Era uma bola difícil. Defoe. Bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago. Mas não pegou em cheio na bola, não. Subotit. Fernandinho. Interceptação na hora H. Era um lance muito perigoso. Mangalá. Passe completamente errado. Hernanes. Fernandinho. Rosic. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Baloté. Bateu, coloca dentro Gol Que belo jogo de futebol Placar empatado de novo O juizão pegou a falta ali Lamela Jones Jogou dentro da área. Welbeck. Sai a bola. É escanteio. De soco. Tira de lá o goleiro. Pega firme o goleiro. Sem rebote. A bola vai para fora. É lateral. Alberto. Lamela. Pegou o goleiro com tranquilidade. E eles perdem a bola. Roberto Firmino. Jogo aberto nesses minutos finais. O placar não está definido. Arbeloa. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Jesus Navas. Roberto Firmino. O assistente está confirmando a saída da bola. E o lateral. Arbeloa. Arbeloa. Ganhou só na bola. Direto pro gol. Segura o goleiro. Restam seis minutos de tempo regulamentar. Subote. Bolazier, Bola mansinha. O goleiro ficou com ela. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Plastikovski. O passe era bom, a interceptação foi melhor ainda. Cruzou. Com soco, tira de lá o goleiro. É pênalti! Que presentão da defesa! É pênalti, incrível, olha a zebra, Caio. Só faltava essa bola não entrar, deve ser a última. É caixa, é caixa, é gol de pênalti. Colocou a bola na marca do pênalti, bateu e saiu para o abraço, simples assim. Ele treina pênalti durante a semana, Thiagão, isso fica claro quando a oportunidade aparece no jogo. Lamela. Colman. See